erros que destroem a sua vida. O principal erro que você pode cometer contra si é deixar de ousar ser quem você é. E calma, isso não é um paradoxo. Na verdade, é mais simples do que parece. Vejo muitos caras por aí dizendo que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo outro, você deve fazer dessa forma, você não deve gaguejar, você não deve ser assim. E na boa, isso já está passando do ridículo. Porque, cara, se imagine sendo que não é só para ter uma mulher. E olha só o quanto a situação é desastrosa. Essa mesma também está fingindo ser quem não é. Ou mesmo ela se apaixonou pela sua versão que não é você. E me diz aí, vai ou não vai chegar uma hora em que a máscara cai, em que você vai ser obrigado a parar de mentir e fingir. Porque, cara, na boa, Nenhuma relação construída à base de mentiras tem raízes fortes o suficiente para passar por tempestades e permanecer firme. Exatamente, porque é muito superficial. Tu não tem coragem de ser quem você é. E é lógico que estando em um relacionamento, você deva sim mudar seus hábitos, as suas atitudes, para agradar o outro. Isso é ajustar as engrenagens do seu relacionamento. E é normal. O que não é normal é essa mentira, é essa superficialidade escancarada nos rostos das pessoas. Será que elas ainda se lembram de quem elas são? Porque, cara, até dá para mudar a sua fisiologia, como a situação da gagueza. Mas nesse contexto, é por você e não com outras intenções. Pois se você optar por continuar assim bem acha mesmo que a pessoa certa para a sua vida vai se importar com isso ou mesmo que tu seria menos respeitado ou menos homem do que qualquer outro não não não mude esses valores existem algumas coisas que devemos nos ouvir e não aos outros pois se você se sentir bem assim e gostar da sua companhia já é o suficiente compreende então que o seu racional deve estar em dias? Pois, pense comigo, você quer mesmo mentir para os outros e para si? Não, né? Então não se iluda com certos comentários dizendo sobre um padrão que você deveria ser ou seguir, porque isso tira a sua individualidade, tira de você algo que deveria ser particularmente seu, a sua personalidade. Você deve, sim, procurar se exercitar, se desenvolver, mudar os seus hábitos e fazer coisas novas, mas que seja real e verdadeiro para você. Não procure encher a sua vida de coisas que no final não te satisfazem verdadeiramente. Procure o que só você sabe que te agrada, e não o que os outros dizem que é o melhor para você. Não fique se limitando se podando por causa das pessoas. Pois deixar de ser você para seguir algo que nem sequer devia estar passando pela sua cabeça é um erro. Erro esse que uma hora ou outra chega ao fim. Então não espere chegar ao fim da sua vida para se arrepender. Mude agora. Seja você mesmo agora. E se for para mudar que seja pela sua vontade. Enfim. Mesmo que tu, porventura, seja humilhado ou excluído por ser quem você é, isso só vai significar que determinado grupo ou indivíduo não merecia nem sequer estar ao seu lado. Porque, na boa, não vejo nenhum motivo de você procurar mudar só para querer a aprovação destes, querer um joinha e um tapinha nas costas. Na boa, isso não faz nem sentido. Buscar aprovação só para não ficar sozinho em um ambiente. Quem merece estar ao seu lado são as pessoas que te aceitam da maneira que você é. Essas, sim, são pessoas que valem a pena estar ao lado. E, infelizmente, não é em todo lugar que haverá indivíduos dessa forma. Então, comece por você. Seja você essa pessoa. E, por si só, a lei da atração trará melhores companhias para o seu lado. Mas, bom, espero que esse vídeo possa ser útil para você. E por favor, não deixe de comentar o que pensa sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.